Singing in the rain. Just singing in the rain. Vamos agora falar um pouquinho mais sobre os painéis, os painéis estruturais. Como é que eles funcionam, para que, que eles servem e como é que cada um dos elementos deles. Então vem comigo que você vai entender agora. Vamos lá. Os painéis estruturais, eles basicamente resistem ao quê? As cartas horizontais. nossos famosos terremotos. Então a gente tem só que a gente tem não tem um desses tipos de carregamento, né? Vamos, vamos ficar feliz com isso. Além disso, o que, que a gente tem? Que a gente viu também um pouquinho na aula passada, se você não se lembra, a gente tem as cargas verticais. Então a gente tem carga horizontal, vento, ok? Carga vertical, a gente tem o que a gente viu, que é o peso próprio e a sobrecarga. Lembrando, peso próprio é o quanto que pesa a nossa construção e os materiais que tem nela. Então, no nosso caso, a gente tem o um aço, as placas, os acabamentos, as esquadrias, por exemplo, são os materiais que compõem a nossa construção. E, além disso, a gente tem a sobrecarga, que é o peso do mobiliário, o peso das pessoas de utilização, máquinas, decoração, o que seja, que varia de utilização para utilização. Ou seja, a casa, uma casa, por exemplo, ela vai ter uma sobrecarga, um escritório vai ter outra sobrecarga, uma igreja vai ter uma outra sobrecarga, um cinema vai ter uma outra sobrecarga. A sobrecarga varia de utilização para utilização. E tudo isso você consegue ver na nossa norma de dimensionamento. Falando um pouco sobre o painel, né? Eu comentei com você que o painel ele tem, a par... ele tem os montantes que são como pilares. Eu posso considerar que os nossos perfis, né? Os nossos montantes são como mini pilares. Eles pegam as cargas e as cargas são lineares. O que, que quer dizer, né? Para cada perfil da minha parede. Sejam o telhado e a laje, que são os principais, né? Alinhados seguindo o espaçamento dos montantes. Ou seja, a gente tem cargas lineares. E o que isso quer dizer, né? Os nossos perfis das paredes, os nossos montantes. E nessa parte você entender. Um painel, ele é composto por montantes, são elementos que a gente trabalha na vertical, ou seja, em pé. E a gente tem as guias, que são elementos que a gente trabalha na horizontal. São dois é, tipos de perfil diferentes. Só para você ter uma ideia, o montante a gente trabalha ele com o um, U um enrijecido, ou seja, a gente tem esses lados aqui. E a gente trabalha também o perfil como o um, u um simples Esse daqui é o nosso montante. Esse daqui é a nossa guia. E a gente vai vendo que os nossos montantes estão nas verticais e as nossas guias vão ficar na horizontal. Tá certo? Deitadinho. Agora voltando a falar um pouco sobre o espaçamento, né? O que, que define o espaçamento dos meus montantes, do meu sistema de piso, do meu sistema de telhado, de cobertura? Basicamente, o dimensionamento, né? O ponto que você vai ter de carga, né? Da sobrecarga e do peso próprio da carga de vento mas também as placas de fechamento. A gente trabalha com o um sistema de construção a seco. As nossas placas do sistema de construção a seco, de fechamento, demandam um espaçamento, né? um apoio, um perfil a cada 40 ou a cada 60 centímetros. Então a gente vai ter essas duas distâncias, 60 e 40. Você, então, vai começar a trabalhar com a sua estrutura seguindo esse... a cada 60 os meus perfis do piso que seriam esse aqui do meio né eles também vão estar a cada 40 a cada 60 o do telhado que normalmente não é a cada 60 ou a cada 40 porque senão se torna uma estrutura muito pesada a gente trabalha ele normalmente a cada 1,20m um um 1,80m ou então 2 metros e 40. Dificilmente você vai ter um sistema de cobertura com um espaçamento maior que 2,40, tá certo? Porque acaba se tornando vãos muito, é, muito espaçados, vãos muito grandes para uma, uma estrutura de steel frame. E também dificilmente você vai ver menor que 1,20m. Só quando você tem um telhado muito pesado, por exemplo, telha de concreto. Você já viu essas telhas coloniais de concreto? Elas são telhas que pesam assim, 55kg por metro quadrado. Então, normalmente, você só vai ter um telhado com espaçamento menor a cada 1,20m quando você tiver telhas muito pesadas como essa. Agora, uma coisa que você tem que ter na sua mente. Quando você escolhe uma modulação de 60 a 40, a sua estrutura tem que seguir esse alinhamento. Se eu tenho um perfil aqui, o meu sistema de piso vai estar alinhado com esse perfil. Tá certo. Ou ah, o meu outro perfil, do meu segundo pavimento, vai estar alinhado com o sistema de piso. E o meu, o meu sistema de cobertura vai estar alinhado. Então a gente chama de carga linear. O que começa em cima vem de baixo. Então aqui nessa parede, nessa construção que a gente tem aqui mesmo, a gente consegue ver o meu sistema de telhado. Ele tem essa tesoura, né? Que ele está alinhado certinho com o meu montante. E agora, a gente descendo, eu tenho certeza que se a gente for olhar ali embaixo agora, essa minha tesoura que está alinhada com o montante, vai estar tá alinhada com a minha creliça de piso, ou seja, o meu sistema de piso, alinhado com o meu montante debaixo da parede do perno. Então, esse alinhamento é muito importante. Então, você pode ver aqui, né? A gente falando um pouco sobre os elementos. A gente tem os montantes da parede, a gente tem a guia superior, tá certo? A gente tem a guia inferior e a gente tem o nosso travamento horizontal. Mais pra frente eu vou estar tá explicando pra você certinho pra que, que funciona esse travamento horizontal e também pra que, que funciona essas diagonais de contraventamento. Fechou? Então fica comigo e te espero na próxima aula.